you Eu sempre tive curiosidade em sobrevoar e gravando, sempre gostei dessa área de gravar. E então eu pesquisei na internet o curso que eu pudesse fazer que me fizesse gravar e tal. Então eu cheguei até o Drone Garagem cá estou com os meninos fazendo o curso, tá maravilhoso. O drone para mim tem sido uma ferramenta de trabalho, né? a gente utiliza o drone para é, tirar foto, filmar nosso trabalho, nossas instalações, fazer as vistorias e eu procurei o curso para a gente adquirir maiores conhecimentos a respeito do equipamento, conhecer o sistema operacional do equipamento, a legislação, ficar mais por dentro das normas né? e também de operação.